Estamos hoje aqui no CIOSP, Maior Congresso Internacional em Odontologia. E está, sim, maravilhoso, porque além de muitas empresas da odontologia, temos também as empresas da harmonização orofacial aqui presentes. isso é sensacional, visto que a ROF iniciou outro dia dentro da odontologia, né, doutor Diogo? Sim. E é visível. Eu que já venho aqui há 10 anos nesse congresso, eu percebo que a cada ano a harmonização cresce mais, tem mais espaço, mais estandes, mais palestras, mais dentistas fazendo né, a harmonização. E é importantíssimo que esses dentistas, além de, de lapidarem os conhecimentos aqui, que eles também invistam em cursos bons como nós temos no Nepuga. Né, a nossa especialização voltada para dentistas. Não é isso? Doutor? É, inclusive encontramos vários alunos da Pós Nepuga aqui presente no CIOSP, que vieram, de acordo com as nossas recomendações, conhecer, visitar, ver aparelhos, ver produtos, assistir outras palestras para poder aprimorar esse conhecimento. Então é muito importante. Não é só em feira que a gente adquire conhecimento, não é só na Pós também mas é uma união e uma vivência, que, como a gente oferece né, as vivências clínicas práticas lá, para você unir uma coisa com a outra e sair um bom profissional. Então, realmente, é fantástico. E o melhor mesmo é ver essa área crescendo que tem da odontologia. Então, quem é dentista e está pensando em fazer algo de diferente em sua carreira, a harmonização com certeza, é o novo boom da odontologia. Não é? tá. E o nosso curso, especificamente, tem um conteúdo programático incrível. Dispensa comentários. Então, entre em contato conosco, conheça mais sobre a nossa pós-graduação, que você vai se encantar. Isso aí. Esperamos você no Nepuga. A pessoa que me ajuda na minha formação tanto, ah, obrigada, você é a... Rafaela. Rafaela, prazer, assim, Rafaela. Então, depois que eu entrei no... no site de vocês, comecei a estudar com vocês, a minha carreira fez assim. Você é biomédica. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Ah. Dermato. Ui, Ana, como é que você tá? Ali? Que delícia! Foi, foi a minha inspiradora desde o primeiro momento, que eu fiz Nepuga, né? Você sabe. Ah, foi verdade. Nepuga, aqui em São Paulo, tá tua pé, né? Que feliz, olha, imagina que eu nunca achei que eu ia encontrar aquilo. Né? a mãe da biomedicina estética. E ela veio aqui falar comigo. Marcos, essa aqui é a Ana Carolina Puga. ela é a mãe da biomedicina. Ela criou a biomedicina estética e a partir disso as outras vieram. Veio farmácia, biólogos, todas as outras, todas as outras categorias olharam para a estética a partir dela. Que brigou muito. Correu muito atrás, não é verdade? Desde 2005. Desde 2005. Bem. Certeza. E é isso. Foi. Fiz fiz após lá e estou ótimo. Estou muito tão bem que, que hoje que, que eu hoje, que é eu estou tão bem que hoje eu posso apresentar ela para uma empresa para fazer um grande negócio. Olha, então realmente bem. super bem. As oportunidades estão aí, é só pegar, né? É. Só não se bem quem não quer, não é? Quem não quer. Sucesso tá aí pra quem quer. E você também tem ralou que, bastante, tem né? Tem Pra você poder ter o sucesso que tem. Eu vejo ela correndo pro aeroporto 4 horas da manhã. Tá lá nos stores. E as aulas, Não, os cursos tá fazendo? Vamos, vamos. bombando. Consultório, é. é. graças é. a Deus. Agora, muito agora eu tô dando uma desacelerada. Mais consultório. e o pessoal fica naquela coisa... Ah, eu quero... Né, a gente acha que o curso é rápido. É, dá um dinheiro rápido, mas não tem uma fidelização como é consultório. Não, é consultório. E acaba que, que a, a pegada de marketing é diferente, Sim. a pegada comercial é diferente. Agora, nossas práticas são totalmente diferentes. Não tem mais aquelas aulas como tinham. A gente está com a vivência clínica dentro das clínicas. Então, o aluno vai para a clínica. Ele, ele faz a agenda ele dele de prática. A ver, a ver os, é. esse movimento. O legal é que agora, a gente tá voltando a ter brilho na área porque a harmonização corporal tá bem assim. Ah, lógico, né? tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Rio de Janeiro tá. Não, você, se você pegar, caprichar no seu consultório menino, ah, você vai assim, ó, estourar. Eu tô porque lá, lá é. Estourar esse copo. Vai lá, tá? Fica bom, com Deus, bom. tá?